E guerreiros, e guerreiros, soldado aqui Novamente trazendo para vocês Mais um vídeo, acabou de sair Conexãozinho 8, acabei de chegar, cheguei correndo Um monte de gente mandando mensagem no, no, no grupo lá Soldado, saiu, saiu, então vamos lá Sem bolodórios, vem que vem, vem neném Vamos ver o conexão, o que que tem Porque Tá punk Olha, dá medo Dá medo dessas músicas Opa Ó, pelo jeito que eu estou vendo aqui né? Saiu essa semana, antes saiu a conexão, o um dia antes saiu sobre o passe, né? a segunda temporada do passe Parece que deu certo o passe, porque senão eles não, eles não teriam feito o segundo passe, né? a segunda temporada Então o pessoal também está gostando e está no preço bem acessível né? Ó, Teve a Kaboom, agora tem acho que é a WM Boom Provavelmente deve vir a faca Boom, a Desert Boom e assim vai Passe do soldado! Não é punhada não, é não, mas tá alto pra cacete. Mérito. Vucu-vucu, vem que vem, vem neném. A coleção de armas. Kabum, continua. Aí ah, A coleção de armas continua. Vamos lá. Passe do seu deixo a beleza lei da guerra. <risos> Vamos lá, aí que tá danado. Olá pessoal, aqui é o GMF. Está no ar o conexão Z8 de julho. A segunda temporada do passe do soldado está chegando. Opa, meu Você passe. Tem novidades? <risos> então adquira o seu. Uma outra novidade. É que agora o CF terá suporte para sistemas 64 bits, o que significa uma melhoria em desempenho para estes sistemas. Isto será reconhecido e sincronizado automaticamente. E. Não, não é possível, não é possível. Tô deixando a gente sonhar. Não é possível! Não é possível! Não acredito! Não é possível. Eu, eu não vou nem me empolgar muito. Será? Será mesmo que vai melhorar, meu? Será que vai dar uma melhoria? Porque, ué, o. Eu... O meu Windows 64-bits, né? Windows 10, 64-bits. Cara, se der, ó, se der uma melhorada no desempenho, um pouquinho que seja, já é de boa ajuda. Já, pô, essa atualização já valeu por causa disso. Não quero nem saber o resto. ...automaticamente. E para aproveitar melhor essa performance, que tal jogar em um mapa novo? Pá, modo... É fissura, dimensional. fissura! ...perfeito para os amantes do modo zumbi. Opa! ...não uma força tarefa para eliminar essa criatura monstruosa. Lorde da fissura! Já para os fãs de procurar e destruir, Match? que tal tá um mapa onde além de caçar seus inimigos Você ainda pode apreciar obras de arte durante a partida Liberta-se no mapa Galeria de Arte E fique ligado, porque o modo <risos> batalha de ovelhas está se despedindo do jogo por hora. Mas estamos trazendo. Tá chegando modo novo o modo cabeceão! Novo modo, modo cabeção! O cabeção. Cabecinha aí, o Flin um cabeça de e panetone. Você é colecionador de me... Pô, esse modo aí, cara, esse, esse é um dos modos que devia ficar no Crossfire, é? é um modo divertido, é um modo legal e particularmente gosto, velho. Modo cocão. Modo soldation, deixa para você deixa essas bexigas no jogo. Agora fica colocando essas. Baracuta aí que ninguém joga Deixa isso aí, meu, não tira não Pô, modo cabeceou meu. não perca a chance de fazer Bastante tá kills boneca. nesse modo e ganhar O mérito quebra-cabeças Opa Ah, e também teremos caixa nova de GP É a BFR, com a arma BFR Falando Vou nem falar arma, nada Aproveite a super GP promoção aí. De 30% de desconto Nas seguintes VIPs Gatlingan Dragão das Trevas, RPK Dragão Serpente, M4A1S Diamante, AWM Nebula, AN94 Transformer e a Suzy. Dessas VIPs aí, a melhor, a melhor opção para você que joga tanto zumbi ou joga, também, joga zumbi e joga PD, a Suzy. A única VIP aí que tá valendo a pena, tá? A única VIP aí que vale, que vale, mas bem pensado, pensado, pensado. Se não me engano é 80 mil. Com 30% de desconto, 8, 8, 8, 16. É, mais ou menos isso aí. É, mais ou menos isso aí. Vai dar mais ou menos aí, é isso aí. Vai dar mais ou menos uns 2 e pouco aí de desconto aí. Vamos ver. Vamos ver. Faz a conta aí. Depois dá para, então eu sou, sou ruim. Então... Na minha opinião, a que vale, eu tenho a Suzy, então o personagem Suzy vale tanto pro modo zumbi para outros modos: PD, dar chute, fazer o que vocês quiserem, da mortal, giratória, rata tá, ratafuga. Então, é o, é o melhorzinho, ou menos pior. É a Suzy. Se caso você queira comprar, tá? Mas Fique tem que atento no nosso atento, site e redes sociais para saber de mais conteúdos esse mês. Já acabou? Ainda tem bastante coisa para morrer. Ah, rolar. tá. O Conexão Z8 vai ficando por aqui. Esperamos que vocês aproveitem. Valeu, povo bonito. Opa, obrigado. Obrigado. ele é demais, hein, mete. Aí sim, partilho. Bom, pessoal. Cara, tô... o que mais chamou a atenção ali, além do Pass né? Que vai, pelo jeito vai ter a continuação da coleção. É a questão do... Do 64-bit. Se realmente essa, essa função foi implementada no jogo e tiver melhorias cara vai ajudar muita gente muita gente de verdade espero que funcione e espero que não seja mais uma atualização manutenção em vão que nem foi né pelo menos eles estão tentando estão tentando porque tem que tentar arrumar porque se não se não arrumar acabou vai acabar de vez então, pelo menos estão tentando trazer soluções, né? Tentaram arrumar lá o, o, o servidor de rede, ficou um dia inteiro lá off. Agora estão trazendo esse 64 bits. Cara, por esse lado é ponto positivo. Mas tem muita coisa ainda para se fazer, né? Demorou muito, demorou mu mas muito para o Crossfire Brasil acordar. Teve que perder bastante milhares de jogadores para que isso aconteça. Isso já vinha pedido, ó. Mas agora que está vindo ao jogo, eu não sei se é por questão que não, não tinha conseguido antes, agora consegue, enfim. Eu espero que o nosso Crossfire melhore. É, eu sei que não vai ser o que já foi um dia com esse Crossfire atual. Provavelmente a vinda de outro Crossfire mais otimizado. possa ser que a comunidade muitas gente volte, muitas pessoas volte. Mas que dê uma melhorada, né? Pra gente poder jogar é, é, além de arma, conteúdo, isso e aquilo. Mas o, o mais importante é ser jogável. É ser leve. É ser sem bugs. Erro vai ter um outro ali, mas de, o mínimo possível, né? Que a gente tenha um jogo estável. É isso que a gente quer. Então, atualização mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos esperar aí pra ver, tá bom? Você que assistiu até aqui... Comenta aí o que, que você achou, cara. O que você achou desse conexão aí? Comenta aí, chupa bife. Cheira peido. Comenta aí como é que vocês estão. Vocês estão escudando? Vocês estão bem? Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Ah, e lembre-se, porque ser gamer e a cada atualização é uma guerra. Fui!